<risos> o menino anda mais sagaz, sabia, o, o, o Tá mais esperto Sabe por que a cadeirinha dele chama Tchul? É uma homenagem a você é uma Oi imagem. gente, que oh, maravilha é? Que maravilha, a gente normalmente dá, coloca o nome do no cachorro da pessoa que a gente mais gosta Exatamente, então o seu tá pseudônimo vendo? tá criando, criando <risos> laços familiares aqui na vida do menino Tá vendo, vendo. Fico honrada. Como é que você está, Juliana? Eu estou bem, vocês você, Zé? Tô maravilhoso, estou muito bem. Tô tá desempenhando bem. um grande papel. Estou sendo o tá. Zé, olha aí. Tá vendo, tá sendo o Zé, tá encarnando o seu espírito. Eu estou representando bem o papel. O crachá tá sendo bem representado. <risos> é tô um papel, bem. são caixinhas, caixinhas e papéis. Sim, caixinhas e papéis e Assume cenários e... o papel e... mais adequado diante da lógica e da razão para aquele ambiente. Essa é a liberdade. A liberdade de agenciar perspectivas, representações, expectativas e acordos consensuais. E isso é a destruição de um acordo chamado Sociedade. Pronto, já pode ir embora, né? <risos> Quando você assume papéis e tem ciência das suas responsabilidades e habilidades, você pode cobrar representantes dentro de uma estrutura social que se desenvolve e se comporta como um organismo. Quando as coisas não estão funcionando, e eu digo não funcionar como agonia, dor, repressão e falta, Há um claro sinal sintomático que a temática da sociedade está doente, onde cada ser é uma célula com suas particularidades e funções, que assume papéis tanto para funções e tanto para cobrar, em todas as estruturas e níveis da sua estrutura interativa, todas as suas posições e fatores que fazem dele um ser vivo, um ser humano, então ele é representado e ele cobra os seres que o representam e ele também representa e é cobrado por isso diante das habilidades que tem. Nosso papel aqui é único e exclusivamente habilitar os seres através de uma habilitação ou reabilitação dos campos, favorecendo assim com um contrato consciente diante de tratos e fatores que compõem uma sociedade sadia e saudável. Oh, uh, Deus, <risos> chegou chegando. <risos> então, Tchule, é assim, vou te chamar de Tchule porque a gente estava em ritmo já, né? dizer, é. não, tudo bem, carinho. <risos> Intimidade é carinho Exatamente Intimidade é carinho Intimidade é conquista é. Intimidade não é nem respeito Igual você tava falando há pouco com o menino É conquista Intimidade é conquista Entendeu? Então vamos lá Espiritualidade dissociativa Primeiro Tudo é espiritualidade porque você percebe o todo através uh, de percepções físicas. Você percebe a espiritualidade através da fisicalidade das coisas. E a fisicalidade da coisa está dentro dos campos da física. Campos provados matematicamente através de análise comportamental. Ou campos metafísicos que você aceita com total dúvida um total critério baseado na lógica e na razão. Isso é a sua espiritualidade, sua habilidade de perceber o espiritual, o que está agora, o que está antes e o que está além. O seu aprendizado é espiritual e isso te faz um ser espirituoso. Até aí ok, então o espiritual engloba tudo no todo aonde nós caminhamos em duas vias, com uh, o pé direito e o esquerdo, um na lógica, outro na razão. Tudo bem, Tchugue? Tudo bem. Perfeito. Então, o que seria espiritualidade dissociativa? Tudo que não tem razão ou lógica. Tudo que infringe, tudo que reprime os direitos do ser. Enquanto ser vivo. Se você deseja referências, escute os áudios sobre direito humano. O direito do humano em ser humano. Que é gravemente desrespeitado em muitas interações humanas atuais. Não indo para essa linha, senão o áudio vai durar 10 horas. Voltando para a linha de raciocínio. <risos> <risos> O que é a espiritualidade dissociativa, além dessas questões que vão contra o direito humano? Que tudo o que está fora da paz de espírito vai contra algum direito humano? A espiritualidade que é composta por seres que se sentem especiais e acham, neste meio, um caminho para justificar as suas atrocidades ou suas patologias. Agora são dados meus, a e não se responsabiliza A maioria dos líderes espirituosos... ou não Tá? Eu, eu vou tirar o espirituoso que fica dúbio A maioria dos líderes espirituais... Não, mas pode chamar de líder... É porque tem duas categorias Líder espiritual acho que todo mundo é, certo? É, mas eu estou usando o senso comum agora Entendi Esquece o... Eu... A introdução é só para ter referência. Tudo né? bem. Você tudo já está se habituando com a nossa dinâmica. Terminamos <risos> o prólogo, primeiro Exato. capítulo agora. Tem o um prólogo, tem, enfim. Tem a introdução e agora o foco da matéria. Ah, depois, as <risos> considerações finais, né? Que é gratidão, Zé, você é o melhor. E continue assim, nos favorecendo com um banho de sabedoria, né? <risos> Voltando <risos> Voltando um, Os líderes espirituais A maioria dos líderes espirituais Tem Problemas Eu não digo que são doentes Mas tem problemas Eles estão em evolução Então eles precisam ser questionados Agora você amiguinho Que está entrando na espiritualidade porque precisa de informações e acha que essas informações não são divididas com os outros? Ou acha que é um direito autoral do que é espiritual? Você está entrando no mundo errado. <risos> não é assim que funciona. Se é espiritual e nisso eu digo tudo no todo, é de direito comum. Pode existir uma autoria diante da representação compatível ao grau de consciência do ser que traz aquele dado. Mas a autoria não é repressiva, não é dissociativa. Não tira do outro o que é dele por direito, só pelo fato de existir. Então, você amiguinho, você amiguinha que deseja entrar na espiritualidade, que deseja estudar, que deseja os conhecimentos do cosmo, entenda que você vai acessar essas expressões do conhecer, sendo você mesma ou você mesmo. Não há nenhum tipo de estrutura que force o ser a fazer algo que ele não conheça. Não há nenhum tipo de estrutura que coloque o ser em um ambiente a qual ele não está habituado. A qual ele não recebe todos os dados para criar hábitos compatíveis com aquele ambiente, não gerando nenhum tipo de conflito naquele estado. Porque tudo que se expressa no cosmos, se expressa através de um caminho mais equilibrado possível. E equilibrado a que, Equilibrado a paz, equilibrado a serenidade, equilibrado a tranquilidade, e podemos buscar, podemos resumir isso como um estado de equilíbrio, usando como referência a o menor desgaste possível e o menor atrito possível nas relações. Quando eu falo desgaste e atrito, eu falo tudo, pois uma relação consensual é harmoniosa, e é como o amor. O amor, quando divide, soma. E é assim que essas coisas são cocleadas. E é assim que a filosofia da espiritualidade se apresenta no grau de consciência humano. Qualquer estado doentio que usa a espiritualidade para aferir crenças dissociativas, visões que trazem agonia ou um comportamento padronizado e dogmático, é um padrão equivocado. É um padrão doentio. Crenças que fazem com que o ser vive em paz são diferentes de dogmas e regras que não podem ser adaptados a seres que são únicos. Sempre dentro das regras e dentro das leis. Porque senão a gente vai buscar, né, não, Tchug? Opa! <risos> é, porque né, sabe como é, né? Bom, é isso. Já deu o recado, porque estava precisando, né? É, Zé, mas eu sinto que então isso que você falou veio de um certo contexto, certo? Isso. E por quê? Qual o contexto? O que, o que inspirou esse, esse tema? Antes não tinha polícia. É igual o policial que é corrupto e se diz policial. Se há corrupção na cartilha de direitos humanos, não havia administração nem gestão. Tampouco um padrão de comportamento coerente, pois havia corrupção. Então, eu posso dizer que a espiritualidade, entre grandes aspas, era e é extremamente corrupta. Como nós já estruturamos o código comportamental, que vai ser introduzido a pouco, aos poucos, já temos uma base para cobrar, e por isso viemos aqui com um linguajar mais incisivo, né? Como diz o baiano, vem comigo, se você não andar na linha, tu vai sentar no facão, entendeu? <risos> é... É humilde, o baiano é muito humilde, entendeu? <risos> o, baiano, o baiano é o chefe da segurança, entendeu? As audiências e... tendem a demorar um pouco, porque as pessoas são ouvidas e entendem com clareza e lógica compatível ao seu grau de consciência que o padrão de comportamento delas é inadequado. Mas estamos trabalhando. Mas é, para um abuso se manifestar aqui, certo? Ele, o ser que manifesta aquele padrão, ele, é, como é que eu vou dizer? Ele está amparado por abusadores o... também, certo? Exatamente, exatamente. E o ser que sofreu o abuso está amparado por seres que abusam através da omissão, certo? Exatamente. Entendi. Então a correção se faz a nível multidimensional. E o ser que sustenta o abusador também é sustentado por outros seres abusadores. E por ser que sustenta, os seres que sustentam, o que sustentam, o que sustentam, ou são abusadores ou são permissíveis, que também é crime. Tem o abuso por omissão, é onde você, sendo omisso, você é, viabiliza o abuso. Exatamente. Olha só, gente, se existem leis e as leis te protegem, as mesmas leis servem para a espiritualidade. No, que diz, no contexto do senso comum de espiritualidade. Já começa por aí. Entendi. Então, se existem leis, por exemplo, se eu tenho o direito à segurança, em qualquer lugar, é um direito humano, certo? A segurança, ambiente seguro. Exatamente. E... E eu, eu, qualquer coisa, eu estou passando num, num lugar e eu sou assaltada. Isso é uma violação do meu direito à, à segurança, certo? E isso pode ser cobrado da minha coroa, pode ser cobrado de quem tá ali administrando todo o todo, todo lado multidimensional da imersão aqui? Exatamente. E como o ser cobra isso? Se ele está ouvindo a gente, ele pode cobrar a gente. Se ele não está ouvindo e vai captar essa habilidade dos campos, ele pode cobrar através de seus pedidos. Por exemplo, imagina a Thule, conhece alguém que não ouve o nosso trabalho, mas tem um problema e já não se conforma com os dogmas. A Thule pode falar para a pessoa, no momento da, do seu pedido, ser mais incisiva: falar isso está uma bosta, eu não quero assim, se virem. E isso já é captado pelos campos e direcionado ao setor correspondente Aguarde na linha que você será atendido, é bem assim Entendi, e se quem está no posto não sabe fazer melhor E por isso ainda estamos tendo assaltos e tudo, mande alguém competente Exatamente E aí você também pode pedir dados porque você é ressonante com o ambiente que gera assaltos Porque aí a gente trabalha nas duas vias, né? Exato, porque eu preciso também do meu lado ter uma coroa missa Que acha que ter assalto é uma coisa natural Porque, entendeu? Tem que, tem que casar, o quebra-cabeça tem que casar dos dois lados, certo? Exatamente Porque o, o, o, quem assalta vai assaltar o assaltável né? Então teve alguma configuração na minha coroa Nos que cuidam de mim Que, que me tornou assaltável Isso é uma incompetência deles Bom, eu acho... É um julgamento válido? Então você, é também, então você também pode, digamos assim, conversar com os seus E falar, olha, isso não se vocês, se vocês querem brincar assim, então quando vocês vierem brincar Brinquem desse jeito, mas quem está brincando agora sou eu E desse jeito eu não gosto, não permito, não dou autorização E se não sabe fazer, traz outro aí que saiba Ou vai fazer um curso de reabilitação Exato, <risos> você pode falar também Se quando eu nasci eu tinha esse perfil Eu desejo uma estrutura cenática diferente, uma estrutura, uma, uma coleção de cenas diante de uma temática diferente, e vocês vão procurar treinamento, porque eu estou me dedicando aqui. Entendi. Então você pode dizer agora com mais dados, com contraste, tenho vivido essas experiências, não quero mais viver essas experiências. E é uma, uma decisão informada. E cabe, cabe à estrutura dos campos me dar ferramentas e ajuda, que é o mínimo, né? É, é, é num ambiente cuidado e admin, bem administrado é o mínimo Pois é, a gente ainda está sustentando a estrutura para depois haver a proliferação Primeiro você trata um pequeno campo Onde esse campo já está habilitado, estruturado e trabalhado E aí esse mesmo padrão se replica Como uma estrutura celular é igualzinho quando há a fecundação, sabe? Primeiro se forma uma e, ela, e isso vai se dividindo. É exatamente assim que vai acontecer nos campos. Entendi. Então é Exatamente. Então chega num ponto que é uma massa crítica, digamos assim. Como assim? É porque começa devagar, entendeu? De, de, de um vai para dois, de dois vai para quatro, de quatro vai para oito. Exato. Mas chega num ponto que cada duplicação ela é, digamos assim, massiva. Exato. Ah. É exatamente assim que vai funcionar. E aí o campo ele vai gerar um ponto crítico onde haverá uma inversão. E essa inversão vai se estabilizar, sendo o todo planeta... Já reestruturado. E isso tem datas Zé? Para a primeira célula ficar pronta, temos uma Sei. vida, né? Tem essa vida aqui. Então tá, tá corrido. <risos> Depois, o processo de reverberação e replicação será mais intenso. Mas é, se são ideias uh, que se multiplicam, por que é preciso faltar essa medida numa vida? Me parece que ideias pode ser um processo muito mais uh, As ideias né? de algum lugar, não é? Na instância indutiva. Exato. E as instâncias indutivas são ambientes uh, que não são preparados para certas ideias. Então, mesmo para manifestar uma célula ou um ambiente controlado pequeno... Trazer ideias entre parênteses do nada depende de um certo trabalho para não gerar uma reação em cadeia, colapsar todo o campo. Então nós vamos fazer toda uma estrutura perfeita, a nosso ver, natural, copiando Deus. <risos> e aí depois disso pronto, aí isso vai se replicando, tornando o processo irredutível, irreversível. Mas vão fazer ou já está sendo feito? Já está sendo feito. Por que, que isso não pode ser mais rápido? Se estamos trabalhando no mundo das ideias. Quando você tira um peixe. Ah, perfeito. Vamos mudar o um exemplo. Aqui é o mundo das ideias para nós, na verdade. Aqui, terceira dimensão mas o mundo das ideias é extremamente físico. Vocês vão entender isso mais para frente nos cursos das dimensões e mimimi. Eu achei que o mundo das ideias estava um, a nível mais, digamos assim, mais mais mais de origem estava na sétima sétima dimensão extinto. Isso, mas a sétima dimensão extinto tem uma oitava para cima, uma para baixo, onde cada dimensão para cima ou para baixo, tem outras dimensões de estruturação. O que para nós aqui da terceira é a sétima de instinto, é uma dimensão completa, como a terceira. Tem um monte de estruturas e muita coisa que é física, material. Só que para nós é sutil. Então, tu... Então, vamos, vamos focar de novo, então, no ser que está aqui imerso. O ser que está aqui imerso na terceira dimensão. Mas ele tem uma coroa que o sustenta, certo? Ele já pode, pelo menos, começar a cobrar da coroa, porque tá aquela coroa isso, tem uma... Você está ouvindo isso, já está dentro da nossa bolha de ambiente controlado. Já pode cobrar, tocar o rebupo, as tetas para fora e balançar. <risos> porque aquela coroa... Tem influência direta no, no ambiente. É nossa Oficial responsabilidade. Você está ouvindo isso aqui, é a nossa responsabilidade. Está entendendo? Pode entrar Tô em contato. Estou entendendo. Pode, pode dizer exercer é seu direito de cidadão Exato. humano. Em, em imersão humana. vivendo. Exato. Uma, expressando o seu espírito humano. Exatamente. É. Como o papel do ser humano, com direitos, direitos de ser humano também. Exatamente. Agora as coisas estão mais estáveis, vocês vão voltar a falar mais, gravar mais. Tudo bem. O Zé, e o que, para você, representa essa ideia da data limite, que é dia, supostamente é dia 20? É o dia que eu vou apresentar o código... Comportamental, entendeu? O que isso quer dizer? Significa que depois da data limite, qualquer ato fora da paz de espírito Vai gerar mais agonia Mas Porque por o que... código comportamental já está feito Mas vai gerar mais agonia para o ser que está agindo? Fora do código comportamental Mas por que que se pune o ser com a agonia, ao invés de, de punir os seres da coroa que, que, que, entendeu? Que ficam sustentando ambientes propícios a, a, a essas ações. Quanto mais sutil os campos, mais agonia. Entende? Se você está num lugar, quanto mais responsabilidade, mais sutil seja a coroa da coroa da coroa da coroa, mais agonia. E a agonia vem com um pacote de, de tipo um pendrive, sabe? <risos> Quer que pare a agonia? Tome o comprimido do saber Pírola azul, é a pílula azul ou é a vermelha? A pírola azul você volta pra... pra, pra, pra, pra... Então é a vermelha, então é a vermelha então, pra, Como eram as coisas, a vermelha você vai entender as coisas como elas Exato. são Exato, então vem a agonia e vem a pílula. Entende? Quanto mais denso, por exemplo, quanto mais simples a estrutura na terceira dimensão, mais vítima ela é. E o ser humano é vítima, em um certo nível, da própria coroa, e também é réu em um certo nível, quando age fora da paz de espírito, como abusador. Já o abusado, ele vai receber dados sem agonia. Mas essa agonia vai ser também de todos os seres ali da coroa? Sim, é como eu disse, quanto mais sutil, mais agonia. Ah, entendi. Então o que tá lá no, no mais sutil, da, da segurando a cordinha dele, vai sentir a maior vai agonia ainda. A hemorroida. <risos> a hemorroida é um tipo de agonia, não é uma boa... boa uma boa... boa... analogia? É, como é que era aquele ditado? Quando a parte de baixo não funciona bem, a parte de cima sofre. Exatamente. Entendi. Ou seja, o bicho pegou. Agora a gente vai se apresentar como. como é que fala? Largo. A gente é largo. Se algum espírito achou ruim, pode vir conversar com a gente. A nossa equipe de telemarketing tá própria, tá Está pronta, <risos> tá disponível. Tá disponível. É Exato. Tá se o espírito tá ruim, quer nos atacar, o telemarketing já tá bem preparado com um copia e cola, né? Com os dados, pra mandar os dados pras pessoas <risos> Não é? Não é assim? Porque você tá no telefone, a pessoa tá muito nervosa, fala Calma, senhor! Se acalme! Faça isso aqui, que você vai ficar melhor <risos> A pessoa fica mais nervosa ainda, mas uma hora se acalma, né? É, tem, não tem estado de agonia que dure para sempre. Não. E se você chegar com a educação, você terá ações educadas. Você terá um atendimento 10 estrelas. Conhece o Tchog? Não. O novo padrão que a gente está implementando aí. Paciência infinita traz resultados imediatos. Só que a paciência é um estado de ciência da paz. E não é omissão, tampouco sofrimento. Não, é o contrário. Se você tem ciência da paz infinita, você pode cobrar infinitamente. Também. É outra forma de dizer a mesma coisa. Ambiente de sustentação daquela paz. Exatamente. Alguma dúvida? Não, Zé, eu acho que eu entendi. Assim, do ponto de vista de quem está aqui, tá aqui, imerso, é só... Como é que eu vou dizer? Tiro é só da frase, é, é. cobrar. É, é cobrar, é cobrar Exato. da sua coroa, cobrar dos seus representantes, cobrar, cobrar, cobrar... não ser omisso, mas, é mas essa cobrança é, é mental, fácil certo? Cobrar. Exato, para você é fácil cobrar, para as pessoas isso é às vezes uma barreira. Por quê? As pessoas foram tão castigadas em cobrar e, quando cobraram, foram tão castigadas que isso gerou um certo pânico, mas isso também será trabalhado. E o cobrar não é sair caçando briga com ninguém. Não. É através do seu pensamento mesmo. É como se fosse uma oração contínua onde você diz, olha, isso não está legal. Não assim, assim não, assim não. Assim eu não, assim, eu não gosto. Assim, não. É, é um isso. diálogo. Quero habilidade para fazer diferente. Quero diferente. E Sim, é um, é um diálogo. Exatamente. E rejeitando qualquer padrão que tente usar a espiritualidade para impor qualquer estado de agonia e sofrimento, certo? Então rejeitar padrões de abuso e de patologia e de sadismo. Exatamente. E quem curte ver os outros sofrendo tem uma patologia que precisa ser tratada, não importa em qual nível espiritual ele esteja. Exatamente. E quem curte, quem curte ficar sofrendo em agonia também tem uma patologia que precisa ser tratada, porque o masoquismo também é uma patologia. Exatamente. Da próxima vez a gente faz assim, eu te mando o script e eu fico só, exatamente, exatamente. Não, só tô rodando aqui as deduções pra ver se eu entendi certinho. Tô te enchendo um saco. o saco. Como é que se diz? Os, os, os, os, os padrões da brincadeira. Exatamente. <risos> Vai, Tio. fica com Deus aí, qualquer coisa é só chamar. Gratidão, Zé.